Olá! Tudo bem? No vídeo de hoje aprenderemos a identificar a ideia central de um texto. Um texto transmite, por meio de palavras, uma mensagem a um leitor sobre determinado assunto. Para que a mensagem tenha sucesso e atinja seu objetivo, devemos levar em consideração alguns fatores. O primeiro deles é o contexto. O autor do texto pensou a mensagem como um todo e, para isso, construiu o um enunciado em torno de uma ideia central ou ideia principal e associou a ela ideias secundárias, que vão desenvolver essa ideia central. Assim, se lemos apenas uma parte do texto, podemos fazer uma interpretação equivocada e acabar entendendo a mensagem fora do contexto e, portanto, não entender o objetivo do texto. Observe: Um animal de estimação, ou mascote, é um animal doméstico selecionado para o convívio com seres humanos por questões de companheirismo ou divertimento. A partir desse fragmento, tem-se a ideia de que o objetivo de termos um animal de estimação é para que ele seja nosso companheiro ou nos traga divertimento. Mas, se lermos o texto todo, essa compreensão pode se alterar. O segundo fator a se considerar é que o autor conta com a experiência e conhecimento do leitor. Cada texto que lemos, cada ensinamento que recebemos, cada experiência que vivemos vai criando uma bagagem cultural fundamental para formar a nossa visão de mundo. Assim, o leitor participa ativamente do processo textual, já que o autor fornece parte das informações e o leitor completa o processo, trazendo essa bagagem que será usada ao longo da leitura. Agora que já sabemos que o autor e o leitor são parceiros no processo textual, como chegamos à ideia central ou principal do texto? Vou lhe responder usando o texto completo, não somente aquele fragmento. Vamos começar pelo título. Ele nos dá uma noção do que será tratado no texto, animais de estimação e sua função social. Depois de lermos o título, levantamos hipóteses. Já sabemos, então, que o texto vai abordar animais de estimação evidenciando as funções sociais, ou seja, como é a relação deles com os humanos. Companheirismo e divertimento são funções sociais. Mas será que são as únicas? Depois disso, lemos o texto, pelo menos duas vezes. A primeira leitura serve para estabelecermos contato com o conteúdo. A segunda serve para identificarmos as ideias que consideramos mais importantes. Então, vamos lá, vou ler o texto com você. Um animal de estimação, ou mascote, é um animal doméstico selecionado para o convívio com seres humanos por questões de companheirismo ou divertimento, o que não significa que essa seja a única função dessas espécies na nossa sociedade. Animais de estimação apresentam diversas funções na sociedade humana, sendo frequentemente citados como formas de se trazer conforto, companhia e aumentar a autoestima das pessoas. A psicologia reconhece que os efeitos benéficos do convívio com os animais de estimação são diversos, tanto para adultos, bem como para crianças com destaque à redução do estresse combate à crise de depressão e aumento do senso de responsabilidade. Estudos envolvendo pessoas que mantêm gatos como companhia indicam que existe correlação direta entre a presença desses animais e a melhoria da saúde de seus mantenedores humanos. Observou-se uma redução de 30% no risco de ocorrência de infartos nas pessoas que têm gatos como animais de estimação. O provável motivo é que o convívio com esses pequenos felinos seria capaz de minimizar os níveis de estresse, um dos principais responsáveis pelo surgimento de problemas cardiovasculares. Pronto, já lemos a primeira vez! Agora, pause o vídeo e leia o texto novamente. Percebeu que o autor afirma que companheirismo e divertimento podem não ser as únicas funções? Ou seja, há outras funções. Em seguida, ele afirma que os bichinhos também trazem conforto e aumentam a autoestima das pessoas. E como o autor continua a abordagem do texto? Ele mostra os benefícios para nós. Reduzem o estresse, combatem a depressão e aumentam o senso de responsabilidade. E depois, traz exemplos que ilustram o que ele afirmou. Desse modo, fica claro que a ideia central não é apenas o fato de que escolhemos um animal para nos fazer companhia ou nos entreter, mas sim que os animais têm a função de nos acompanhar e, principalmente, de nos trazer bem-estar, ajudando na nossa saúde. Não esqueça, o autor constrói o texto em parceria com um leitor, que coloca seu conhecimento para compreender o que foi fornecido por quem o escreveu. O texto tem uma ideia central, desenvolvida por outras informações com as quais se relaciona. O título nos faz criar hipóteses que são confirmadas ou não pela leitura do conteúdo. Após lermos pelo menos duas vezes o texto, extraímos o que achamos importante e, relacionando essas ideias, podemos chegar à ideia central. Muito obrigado, bons estudos e até o próximo vídeo da Khan Academy Brasil. Tchau!